Todo mundo, milhões de pessoas relatam avistamentos de OVNIs e contato imediato com seres que não pertencem a este mundo. Neste vídeo selecionamos 5 desses casos, mas antes já vai deixar seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. O caçador de OVNIs viajou à Itália em busca de evidências após ouvir relatos do aumento do número de avistamentos em uma floresta. No local, após uma semana acampado, ele teve a sorte de conseguir captar imagens impressionantes de um objeto incomum voando sobre a paisagem. Possivelmente de origem extraterrestre, considerando seu formato discoide Caminha para a esquerda até desaparecer no que me parece um portal dimensional Ou a entrada de um buraco de minhoca para viagem no espaço-tempo sumiu, mas a caçada continuou durante a noite, novas imagens foram registradas agora numa região urbana. Um outro objeto, talvez o mesmo, em forma de disco foi captado sobrevoando uma comunidade. Diferente do anterior, ele vem acompanhado de duas supostas sondas ufológicas. Bom, será que essas imagens são reais? Opine nos comentários. Aqui temos mais um objeto sobrevoando um campo, agora em uma área militar norte-americana. Um objeto em forma de disco está em fase de teste. Do tamanho da tampa de um galão, ele tenta imitar o voo de uma nave extraterrestre de que já há muito tempo vem tentando construir modelos de aeronaves em forma de disco, porém, sabe-se que tal formato carece de aerodinâmica. Mas por que eles acreditam tanto que isso um dia pode dar certo? Será que eles tomam por base o que foi encontrado em Roswell, no Novo México? Será que eles estão sendo inspirados por naves extraterrestres capturadas? É um mistério. Mas o projeto tem avançado e o Adifo All Direction Fly Object já pôde se mover com agilidade aérea sem precedentes em uma ampla gama de velocidades characteristics. speeds in the wind tunnel providing Defo is a VTOL aircraft that uses technology. At low speeds, the aircraft can maneuver using the lift ducted fans, like the vector nozzles are used to obtain yaw, pitch and roll. And only few examples of maneuvers. In reality, a defo can be used as a suborbital vehicle, Nos Estados Unidos é comum viverem no meio da floresta ou das plantações. Essas pessoas ficam destacadas da sociedade em meio à escuridão e acabam sendo algo de visitas inesperadas de seres que não gostam de aparecer em público. Este vídeo de, e... este vídeo de 2017 mostra uma dessas ocasiões. Um morador de uma casa de floresta no Alabama saiu para fora após um clarão azul no quintal. Foi quando ele captou algo no meio do mato. um ser com um crânio avantajado e com olhos brilhantes olhando em sua direção. O vídeo a seguir foi divulgado por um jovem que garante ter sido abduzido por um disco voador e, segundo o relato, ele não se lembra de nada. Tem apenas alguns flashes de memória, mas sem muitos detalhes. Segundo mesmo, ele encontrou este vídeo em seu celular. Baixado e nos dados do vídeo está como se tivesse sido gravado por volta das 4 da madrugada pelo seu telefone. O vídeo foi encaminhado à perícia que confirmou a origem da gravação, mas não é possível saber se foi uma armação ou se de fato ele esteve dentro de uma espaçonave e o suposto ET teria gravado acidentalmente enquanto mexia em seu telefone. No vídeo que se segue, temos um registro inédito de um ataque alienígena. Atente-se às imagens. Aqui vemos um casal em um grande terraço. Tudo estava indo bem quando um objeto voador não identificado passou sobre suas cabeças. Na mesma hora, as luzes se apagaram. Eles ficaram sem entender, mas já já vão começar a entender. Foi quando a mulher simplesmente foi abduzida. Depois deste dia, a mulher nunca mais foi encontrada. ela foi pega, vimos um raio atragando para cima. Será que foram eles? Será que um dia irão devolvê-la ao seu planeta natal? É um mistério. O caso de OVNIs no sul do Brasil continua dando o que falar. Pilotos de aviões comerciais fizeram novos relatos de OVNIs no céu de Porto Alegre na noite desta terça-feira, dia 8. É a quinta noite seguida que o fato é registrado no sul do país. No sábado, dia 5, por exemplo, há um registro de um diálogo entre dois pilotos que sobrevoavam Porto Alegre, em que relatavam a torre de controle sobre aparições de luzes nos céu. controle é o da 3406. Gostei, velho. Gente, nessa, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum algum dentro objeto na nossa posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul? Não recebemos Sim. nenhum reporte. Algumas dúzias, é, às vezes elas apagam e acendem. É, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Para repassar a informação, está é, Nós informamos para o centro, anteriormente, aí, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de encontro. Do... Eles no mesmo local. Se as milhas, elas são bem altas. Elas, agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem, agora com mais intensidade. Muito obrigada pela informação, T3406. Tá esse, esse reporte, o T0801 no A esquerda, né? Gente, o t 80 no 4. qual é luz de branca, de vermelha? 3406. 3406, prossiga. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E elas são. as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Gente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém que elas estão paradas e a princípio não interferem na aproximação. Gente, obrigado. Por gentileza, as luzes que são, elas estão apontadas para o sul. 406, o da torre condições de informar? Elas estão... a gente está avisando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na proa 220, elas... Uh, as luzes somem, apagam e, apaga e... usam. e pronto, aparecem novamente, mas a gente faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui, mas elas aparecem nem nós, nós estamos pro norte, elas estão na nossa causa, não da ele. aí. Valeu. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah... Eu vou informar vocês, mas iam falar que eu tô louco, na verdade nós estamos vendo essas luzes desde lá de Convins, são três luzes, girando é, em espiral entre elas, aqui bem forte. A gente teve um repórter da aeronave que aproximou anteriormente, obrigada pela informação. É, elas aparecem, ainda aparece bem forte, estou girando em espiral entre elas aqui. Gente, o, o senhor tem condições de informar a altitude, mais ou menos? Olha, a gente tava no nível 3, 2, 0, tava um pouco é. mais alto que a gente e isso fez a nossa troca, durante o voo todo. E sei lá, deve estar tá? Gente, obrigado pela informação. 408, desça sem restrições pra 4.000 PS, que legal no 023, direto ao GVUV. 023, 4.000 direto ao GVUV, 4.048. Senhorita, está... tem informação de 5 voos hoje? a área da lagoa ali, Lagoa onde? Não, a gente não teve voo faz bastante tempo. Você recebeu algumas luzes? A gente tem outros tráfegos recebendo também. Seu 3408, controle. Obrigado. O senhor recebeu informação de alguma decolagem de algum AF-5 ou o senhor sabe as suas luzes? Luz, caro, luz, luz. Enche. obrigado. Seu 3408, Em Médio 2, a gente já teve alguns reportes anteriores dessas mesmas luzes. O vídeo agitou os internautas e amantes de ufologia nas redes sociais. Na região, já houveram outras aparições de objetos voadores não identificados. Ao questionar a controladora sobre algum reporte de objeto que o avião captava, ela responde que não tinha recebido nenhuma notificação. Ou seja, aparentemente, de início, os objetos não foram identificados no radar da controladora. São umas luzes, por vezes elas apagavam e acendiam. Às vezes é uma, outras vezes duas ou três, e formou um piloto. O piloto responde que já haviam informado a situação ao centro e eles retornaram afirmando que já teve reportes de encontros no mesmo local. Agora tem uma, por exemplo, bem sob o Porto Alegre e muito forte. Eles apagam e acendem, agora com mais intensidade. Ah, agora está é. te aqui, olha a câmera aqui. Olha, tem uma mais embaixo. outro atrás, olha. atrás, Na noite desta terça-feira, dia 8, quatro pilotos reportaram o aparecimento de OVNIs em menos de um minuto. A Força Aérea Brasileira, a FAB, responsável por monitorar o espaço aéreo do Brasil, não informou qualquer tipo de aparição. E é claro que vários especialistas de internet já surgiram para responder aquilo que todos nós já esperávamos que responderiam, sim, que são nada mais do que Starlinks. Mas e você? O que acha? Será que é um fenômeno inexplicável? Naves de origem extraterrestre em nossa órbita ou, de fato, algum satélite? Opinie nos comentários, em breve retornaremos com mais informações, e se você gostou deste vídeo já deixe o seu joinha. Se então, você curte assuntos de ufologia, do paranormal, você está no local certo. Então inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Até. Oh, outra prazo, oh. outra prazo. Oh. Uh -huh. uh -huh.